frisamos bonitinho isso aqui gente tem uns vídeos bacanas para vocês agora nós vamos colocar essas esses tijolinhos aqui ó eu vou pôr tudo de fora a fora para ficar em outra que eu fiz eu coloquei só aqui nos lugares onde vai a lenho e o carvão porém aqui eu vou pôr de fora a fora aí nós vamos colar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 aqui vai a lajinha e aqui eu vou pôr ferragem e esse concreto ele vai segurar esses tijolinho. como assim? eu tô pondo esses tijolinhos assim ó porque eu vou pôr ferro dentro aqui ó para encher de concreto viu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 Desmontamos, tem os outros vídeos aqui para vocês Essa parte aqui nós cortamos as madeirinhas, Não pregamos aqui, pregamos fora E aqui, ó, esses tijolos aqui não tem massa Porque aqui é uma laje E a gente deixou assim, ó O, o concreto, a gente fez isso aqui, ó Vou Mostrar pra você aqui, algum lugar ficou aqui uns buracos ó. Deixamos de propósito aqui uns buracos Viramos os tijolinhos aqui de um lado para o outro para ficar esses encaixes aqui, ó Agora vamos aqui fazer a lajinha e vamos encher aqui a laje. Aí após encher a laje, aí nós vamos começar a dar forma no fogão a lenha e em seguida o forno. Então isso aqui é fantástico, gente. Para vocês que querem aprender a fazer um forno, eis aí é o vídeo. Temos bastante vídeo aí e depois vai ter um vídeo completo para vocês aí. Que bacana aí, ó. Pois então, colocamos uns ferros, três ferros inteiros, ó de fora a fora e colocamos uma atravessado aqui só para dar estabilidade aqui no meio e três aqui ó bacana então aqui já é ferro suficiente se quiser por mais uns dois aqui pode pôr no meio só que aqui não precisa porque é um forno simples olha bacana aqui eu coloquei também um aqui ó se quiser por mais que eu falei pode pôr aqui já tá suficiente lá na empresaria porque lá eu já enchi com uma base de cascalho com com concreto mas a gente colocou para quê? para não trincar a ah, a finalidade esse a gente ter isso para essa base que não trincar no meio certinho agora aqui nós vamos mexer com concreto aqui é, vai, vai dar 9 centímetros de concreto concreto aqui ser lata de dois carrinhos de areia gente e um saco de cimento a cada 30 centímetros nós fizemos aqui uma perfuração Concreto travado na, também naquela parede, apesar que aqui no meio já tem uma parede, aqui ó. Aqui tem outra paredinha, ó, certinha. E aqui que eu falei é inteiriço. Aqui é só concreto com cascalho. Furei um buraquinho ali porque eu sou um pouco exagerado. Gosto de um travamento bem eficiente mesmo, para não dar problema. O meu negócio é não dar problema.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 Aqui quem está fazendo a noite, estamos aí com refletores, olha aí. Para não perder o vídeo aí, para fazer o vídeo para vocês. Então já vai, já vai deixando o um like aí, ó. olha aqui ó. Deixando o um like aí para ajudar o canal. e vai passando assim, ó ó, a água vai subindo, ó a água e areia agora aqui, ó eu vou fazer concreto molinho. Traquei. para não puxar, ó, Mexer aqui certinho aqui, ó. para não puxar pra cá, ó. Os tijolos aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Então eu vou fazer assim, ó. concreto molinho, ó. Ele tem que vir aqui, ó. vai entrar aqui dentro dos tijolinhos aqui, ó, Viu? Para segurar os tijolos aqui, ó. Já aguei bem, ó. Às vezes tem gente que fala mal do concreto mole, mas se o concreto não for mole, não vai acontecer isso aqui, ó. A gente precisa de um concreto molinho, às vezes, ó. Pra isso aqui, ó. Isso aqui é indispensável, às vezes aí, ó. Aí, ó. Venha bem aqui, ó. Mais uma vez aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui é o ferro, aqui, ó. Ó, tem então, um concreto molinho, ó. Já vai conectar lá, ó. Entendeu? Ó. Pra prender bem, ó. Ó, aí sim, hein? Qualquer que eu for mole, gente, né, não faz isso aqui, não. Qualquer que eu encher um pouco molinho, ó. Pra poder dar essa... Olha aí, ó. Olha ó. Olha ó. Olha aí, só aí, ó. bom gente, então aqui eu coloquei no nível aqui certinho com a régua e agora aqui também está no nível, ó. então eu vou vir aqui, ó, certo? Por quê? Porque aqui eu preciso no nível, que eu vou pôr aqui uma camada de tijolos em cima. Só que eu não, vou, não posso falar muito, senão vocês não vão no, no próximo vídeo, né? Então é assim, bonitinho, tá bem retinho. Esse é o passo que vocês têm que fazer, não pode fugir. Aí vocês dão aquela alisadinha básica. Pra quê? Pra você.. Não ficar com nada de, de caramba de lombo. Não posso ficar nem na lombada aqui, ó. Tem que tirar tudo. Só que eu, eu vou assentar tijolo aqui, beleza. Eu vou, vou fazer assim, ó. Vou começar daqui, ó. O câmera minha vai dar aqui uma, uma focalizada aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Aí, ó. Sem tirar massa, ó. Mas eu, eu vou ripiar, ó. Por que que eu vou ripiar? Porque vai ser melhor para aderir a, a outra massa que eu vou fazer aqui ó vocês estão vendo aí ó o urro da vaca aqui eu tô numa fazenda gente Esse aqui é um fogão caipira Esse aqui vai é para é derreter banho de porco, ó tá aqui assim ó Você viram aí ó eu tô eu tô arrepiando aqui ó certo aqui não vou deixar liso não ó. aqui ó é isso aqui ó então minha gente um forte abraço, mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam inscrito. já, se não for, dá aquele apoio, se inscreve aí pra gente aí, fortalece o canal, e tem mais vídeo, e aqui vai ter o um vídeo completo, do começo ao final, aqui é um fogão, a lenha, com um forninho básico, que passar um pão aí, um pernil, e vamos que vamos, um abraço, foi, tchau meu gente!